Estamos passeando. Olha que coisa mais linda! O Marley. O Marley está agora aprendendo a andar junto. Ó, olha como é que ele já está andando. Ó, essa daqui é a segunda aula dele. Daqui a pouco vai ter o nosso amigo que vai comentar com certeza esse vídeo. Ó, como é que ele anda bonitinho. Ó. Aí, bonitinho, senta. Muito bem. Aí, ó, que bonitinho, ó. Segunda aula dele. Ó, vamos junto. Aí, ó, como é que ele é bonitinho, ó, como é que ele anda bonitinho. Ó, junto. Muito bem, bonitinho, ó. Voltinha. Aí, ó. Sem maltratar. Só na base do carinho. Quem gostar comente, quem gostar, curta. Quem tiver o seu cachorrinho, ó, como é que ele anda bonitinho, ó, pertinho. Ó, parei. Agora vou dar um toquinho. Senta. Muito bem. Olha que lindo. Olha que lindo. Que bonitinho, tio. Que bonitinho, tio. Que bonitinho, tio. que, bonitinho, tio. que lindinho. Olha a cosquinha ó, que ele adora. Que bonitinho, papai. E é assim que é o nosso método de adestramento Sem castigar Sem gritaria Sem dar muito puxão na, na coleira E é assim que seu cão pode ficar também Muito obrigado